Retome a sua confiança. Não deposite a sua confiança nos homens, pois eles apenas refletem o que você expressa. E só podem trazer a você, ou fazer por você, aquilo que você faz para si mesmo. A vida ninguém tira de mim, a menos que eu a entregue de espontânea vontade. Eu tenho o poder para entregá-la, e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. João 10, versículo 18 Eu tenho o poder de arruiná-la e o poder de restaurá-la. Aconteça o que acontecer ao homem neste mundo, nada é um acidente. Tudo ocorre sobre a orientação de uma lei exata e imutável. Nenhum homem ou manifestação do homem, que venha a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E, eu e meu Pai somos um, cria nesta verdade e você será livre. O homem sempre culpou os outros por aquilo o que ele é, e continuará a fazê-lo até que ele descubra que ele é a causa de tudo. Eu sou... Não veio para destruir, mas para cumprir. Eu sou é a essência que existe dentro de você. Nada destrói, apenas completa e preenche os moldes ou concepções que você tem dentro de si mesmo. Neville Kodad